Portões abertos para a 21ª Expo Direto Cotrijal. Só no primeiro dia foram quase 27 mil visitantes pelos 98 hectares do parque em Não Mitoque, no norte gaúcho. Neste ano, são 573 expositores, 39 a mais. Destacam-se as lavouras demonstrativas com tecnologias que melhoram o cultivo, debates importantes e foco em uma agricultura cada vez mais digital. Então aqui na Expo Direto nós temos aí a mais alta tecnologia dentro do agronegócio para pequena, média e grande propriedade, onde nesses cinco dias teremos aqui muitos encontros, muitos eventos, muitas inaugurações e com certeza o produtor vai chegar com conhecimento e vai sair com conhecimento ainda mais do que ele chegou. Mas as empresas estão trazendo a digitalização. O que tem de mais moderno no planeta tem nas nossas feiras hoje. Quer seja Expo Direto, quer seja Show Rural Cupavel ou AgriShow, todas têm digitalização. É um caminho sem volta. Mesmo com a estiagem, a expectativa de negócios é positiva. De pelo menos atingir os 2 bilhões e 400 do ano passado. E as máquinas são protagonistas aqui na feira. E a inclusão também está presente. O trator acessível é o único do mundo assumido por uma marca. Cadeirantes ou pessoas com deficiência, como o produtor rural Ângelo, usam esta plataforma. Tudo é controlado por joystick. Ela ergue e, com a ajuda de barras, é possível se acomodar e comandar tudo no volante. O Ângelo perdeu a perna em um acidente, mas nunca pensou em largar o campo. Ah, essa adaptação vai melhorar muito a vida de todo mundo que é, que é deficiente, que tem uma mobilidade reduzida e vai ajudar várias pessoas. O trator ainda não tem preço nem data de lançamento e foi projetado em um modelo para a agricultura familiar. Mas o sistema pode ser adaptado em qualquer máquina. Pensando nesse público que a gente começou a abrir um pouquinho mais na nossa visão, entender um pouquinho mais a necessidade desses clientes e trazer hoje um trator conceito que consiga atender de forma bem é, objetiva e clara e dentro das necessidades reais do cliente no campo. É totalmente adaptável à necessidade da pessoa, é, porque também cada, cada pessoa com mobilidade reduzida ela é específica, cada uma tem a sua, sua própria deficiência, então ele é totalmente adaptável.